Esse passo que o Brasil está dando nos coloca na vanguarda de um processo que inevitavelmente é global e que afetará as relações internacionais e as relações da sociedade com os governos e com o mundo econômico. Não podemos permitir nem que os Estados autoritários marquem a internet com a possibilidade de censura, é, nem podemos permitir também que os interesses econômicos sejam maiores do que os interesses públicos. E a expectativa é enorme de que a gente saia com a legislação e possa, inclusive, influenciar processos semelhantes que outros países estão vivenciando nesse momento. O marco civil da internet suscitou uma discussão mundial. Ele é referência hoje para o mundo. E, repito, é por isso que, apesar do Ministério da Justiça, neste período, ter feito e participado de importantes leis, de todas essas leis, aquela que mais me encanta e me orgulha de poder ter participado mais diretamente, é o marco civil da internet. Realmente, ele é um marco histórico. As pessoas talvez não tenham a dimensão do que será para a história esse texto legislativo. Criou-se também um marco democrático na produção das leis, que é absolutamente fundamental para a democracia representativa do século XXI.